Visão, visão, visão. Só dá visão. Ihuhuuu! <risos> Tchau, obrigado! Ai! Piu! Se liga nessa tecnologia, rapaziada. Olha essa tecnologia que eu vou usar, presta atenção. Olha essa tecnologia aqui. Se liga nessa tecnologia rapaz, Adora essa tecnologia que eu vou usar, presta atenção Vai dar muita merda isso aqui, acho que Termino, termino, termino Peguei 11 mano, vou apertar um Rzinho aqui Mata o Jugger? Oh! <risos> oh, o cara tem que arrumar essa wave mid, posso tentar matar ele Só que ele tem barreira a chance de dar merda é gigantesca. Mas a UI vai ficar boa. Gostoso esse flash que eu dei, hein, mano? Que gostoso. O Jantos. Também que eu smitei sem dó, velho. Vou perder um pouquinho de tempo, mas tá só. Nossa, tinha um ward aqui. Sabia que ele ia vir, velho. Eu sabia que ele ia vir. Ai, que merda. Acho que eu morro. Vou ter que flashar e morro igual. Ah! Menorzão, tem um arte aqui, velho. Deixa eu te puxar aí, doidão. Eu sinto que eu tô perdendo tempo aqui, mas. Vai morrer nós dois aqui? Ou eu vou matar os dois? Vou matar os dois porque eu sou o hype. O hippie e o hop. Tá. tá comigo, pai? Tá comigo, pai? Eu tô, tô, tô vendo você é perto de mim, vambora. Sem flash esse aí. Voltou agora? <risos> ai, ai, é rajada. É gringo? É. Hey, bro, not notificate because need two, five bits for notificate, pô. Caralho, o gank deu certo, mano. Esse foi o gank mais torto da minha história e deu certo, velho. Eita porra! Tá doido, doidão? Caralho, armaram a casinha pra mim ali, nice, cês viu, véi? Porra é essa, véi? Tá me tirando esses caras, velho. Esses caras já tá me tirando, já. Tchau, obrigado. Não, <neue> é foda. <Shrations> Ó, tem também. É melhor esperar meu ult, deixa eu me rilar um pouco. Ó, oh, ah? termina, termina, termina. Tô ainda, T. Tá ali. Flexando de onde? Tem um ult, tem um ult. Tô querendo flashar também, eu tô maluco! Ah, ah! ah! oh, oh, não! Oh! Oh, oh! Ah, mano! Ah, mano! Baga... Qual é, doidão? <risos> Nossa, esse é o combo, mano. Caralho, esse wobo combo, combo viado! Caramba, quindinho, boys. Filho da puta, ele sempre me campa, velho. Horn. Perdão, hein, que ruim no também? Uhum. Eu dei flash auto-ataque na torre. Literalmente O já tá lá atrás Bora, bora, rapaziada Bora, bora, bora, bora bora. Nossa, nossa Dalisca! Deixa eu entrar a voz só pra falar dalisca entrei aqui só pra falar que você é o melhor do mundo Se eu gostou Já volto, já volto Já volto, já volto. Caralho, olha o rapaziada a filha do Jim, mano Apenas nossa, eu joguei muito mal. Não só agradece, família Cuco. I've been drinking all night. Just excuse me, I don't know what I'm saying. All these bitches, I don't know I'm saying. I just swinging, I don't know what I'm saying. Yeah. I've been drinking all night. Please don't give me, I just say my look.